Oi galera, aqui na TO040, olha só, nós estamos entrando em almas tocantins. Aqui sai no Jalapão, ó. Se quiser ir por essa rota aí, me vai sair lá em Ponte Alta, Jalapão, por aí, sabia? Fica aí. É 90 km de estrada de chão. Mas agora nós vamos entrar em almas. Almas é a cidade de um tio tio meu. Eu gosto daqui. E o pessoal não parece que quer que a gente pare para eles entrarem na pista. Olha só, bem-vindo a almas. Obrigado. Olha, tem até uns. Os pastos bugados. Oi? Palmas e bem palmas. Almas? Almas. Isso. Não é palmas, não é almas. A Cleia tava pensando que ia chegando em palmas, era a Cleia? <risos> aí nós vamos entrar aí na cidade que é pra, pra galera conhecer. Aqui é nós estamos vindo de. Ai, segura! E nós estamos vindo de Dianópolis Sentido a palmas Deixa eu ver, não sei se é entrando aqui, é, entrando aqui conhece alguma coisa, né? Deixa eu ver, eu vou entrar aqui. E essa cidade, de vez em quando, a gente se perde nela por incrível que pareça. Cidade pequena, mas a gente não sabe andar nela, né? Aí acaba que a gente se perde. Olha só. É, dali eu ia passando e vi esse lugar aqui bonito Não identifiquei ainda aquilo. Ah, é uma praça é. Pracinha Parquinho é bora voltar aqui Olha, aquela casa ficou bonita ali, bem destacada Olha só Cidade bonita Bem arrumadinha Agora eu vou voltar ali e ver outro lugar Que eu vi ali também Outro lugar bonito Agora retornar aqui De pneu, pensei até que era uma creche Os pneus incoloridos Bora ver esse lugar aqui Ah, olha só, um parquinho Escrito Eu amo Almas e as bandeiras do Tocantins Brasil e a outra deve ser de almas, né? e nessa aqui já deve sair lá na pista Faça dedução que sai lá na pista Mas não tenho certeza não Tudo indica que sim Aqui nessas cidades Pequenas A gente trabalha muito com dedução E dá certo, olha só Já estamos chegando aqui noutra, noutra placa Seja bem-vindo a Almas ó. E aqui já chegamos na TO. Ué, aqui chegamos aonde nós entramos, não foi? Foi aqui que nós entramos. Ué? Entendi, foi nada. Não, acho que nós não entramos aqui não, nós entramos em outra que tem esse peixe parecido. E agora daqui na atividade, 76 quilômetros. E lá vamos nós. E falou galera, é isso aí, a cidade de almas